Fala, companheiros e companheiras da ave Brás. Estou aqui junto com o nosso advogado, diretores e delegado sindical. Tivemos, na tarde desta sexta-feira, uma reunião aqui na sede do sindicato, junto com a ave Brás, e nós convocamos vocês, trabalhadores, para uma assembleia na quarta-feira da semana que vem, onde nós vamos socializar o conteúdo do que foi discutido nesta reunião. Terça-feira da semana que vem, dia 9, o sindicato tem agenda em Brasília. Nós temos reunião no Ministério da Defesa e nós temos também reunião com Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, onde nós estaremos cobrando a pauta de vocês, trabalhadores, colocando a nossa posição contra a venda desta empresa para o capital estrangeiro e exigindo do governo a estatização da empresa, que é essa nossa bandeira, é essa campanha que nós estamos fazendo. Por isso, nós convocamos a Assembleia para quarta-feira. E é importantíssimo a participação de todos os trabalhadores. Aqueles que estão de layoff e aqueles que não estão no layoff. Às 10 horas da manhã, na quarta-feira, dia 10, na sede do sindicato, no centro de São José dos Campos, na rua Maurício Diamante, número 65. Nós vamos nessa luta, nós vamos nessa batalha até o final. Então, contamos com a presença de todos vocês, trabalhadores da Avibraz, nesta assembleia, quarta-feira da semana que vem.